Mais um vídeo de bônus sem depósito aqui no canal Apostador Recreativo E nesse vídeo aqui eu vou mostrar seis sites que estão oferecendo um bônus sem depósito São cinco casas na verdade e mais um site que eu vou mostrar aqui agora Mas antes, é, algumas dicas aqui sobre bônus sem depósito E outra dica para você assistir o vídeo mais rapidamente Dica que eu falei no vídeo anterior Você vem aqui, clica na engrenagem e escolhe uma velocidade de reprodução maior Assim você consegue assistir o vídeo mais rapidamente e também entendê-lo perfeitamente. Bom, esse tipo de bônus sem depósito oferecido pelas casas de apostas geralmente são entregues na forma de apostas gratuitas ou freebet. A freebet deve ser utilizada de uma vez só na aposta, não há como dividi-la em várias partes e apenas o lucro conseguido utilizando a sua freebet retorna para a sua conta em forma de saldo. Você deve saber também que até mesmo para bônus sem depósito, para você retirar ele da sua conta depois, será necessário fazer um depósito e também cumprir um rollover. Então você recebe a sua freebet, você utiliza, se vencer, você terá um saldo e será necessário na maioria das vezes é, praticar um rollover da casa de aposta. Depois de praticar esse rollover, será necessário fazer no mínimo um depósito e novamente um rollover esse último rollover é de apenas uma vez, é um rollover padrão de qualquer casa de aposta. Você depositou, tem que apostar pelo menos uma vez o valor do seu depósito. E aí sim, você pode fazer a retirada do seu, do seu saldo. De todo o saldo gerado pela Freebet, além do seu depósito já efetuado e apostado uma vez. Então, primeiro bônus aqui na BetBoro. Este aqui nem é um bônus garantido, é na verdade uma promoção. Nessa promoção aqui a BetBoro oferece R$50,00 para 5 sorteados por dia. Então isso aqui é por sorteio mesmo. Você precisa apenas entrar na sua conta todos os dias para ver se você foi sorteado. Se foi, você receberá R$50,00 ou equivalente na sua moeda utilizada na BetBoro. Só que tem um detalhe aqui nessa promoção. Essa aqui não é para novos é, apostadores, não. Novos usuários. Por quê? para ter direito a este bônus, na verdade, esse sorteio é necessário ter feito pelo menos um depósito no último ano, né? Então isso aqui não é para iniciante. Coloquei aqui apenas para encher linguiça mesmo. 50 reais aí, que na verdade é um sorteio. Já que na Betzest ela oferece um bônus de 5 dólares ou 5 euros ou 20 reais, dependendo da sua moeda utilizada aqui na conta. Ela tem suporte em português do Brasil. Então aqui na página de promoções da Betzest, já tem aqui informando como que faz para receber a FreeBet, que é de 20 reais. Você abre sua conta, verifica seu número de telefone e depois entra no bate-papo com eles e informa seu nome, endereço e a mensagem de 20 reais em apostas gratuitas. E pede o seu bônus, que pode ser para cassino ou para apostas esportivas. Aqui tem alguns termos que é sempre necessário que você leia antes de solicitar o bônus. Principalmente o item 8. O item 8 diz aqui que o máximo que você pode gerar utilizando essa freebet de 20 reais. Será a quantia de 40 reais. Isto significa você apostar, por exemplo, em uma odds de 3. Apostando 20 reais em uma odds de 3, se você acertá-la, terá 40 reais de lucro. Outro item que não está citado aqui em termos e condições, mas que me informaram através do bate-papo, é o seguinte. É, geralmente, uma freebet, você utiliza ela. Se você vencer, você terá um saldo e poderá utilizar esse saldo aí à vontade. Me informaram aqui no bate-papo que não. A freebet aqui, você utiliza ela normalmente, como sempre se utiliza. E o lucro, você não irá utilizar. Você só irá utilizar esse lucro depois que eu fizer um depósito, e aí sim, apostar com o meu depósito e depois apostar com a Fedbet. Isso foi o que informaram aqui no bate-papo. Meio estranho, meio esquisito, mas foi a informação que me passaram. Além de ler os termos e condições, antes de solicitar o bônus, recomendo que você converse com eles aqui no bate-papo e veja como realmente funciona isso. Porque... É, os atendentes costumam passar informações diferentes mesmo, isso é bem comum. Outra casa que no momento também está oferecendo um bônus sem depósito é a Playbonds. Ela oferece no momento uma freebet no valor de R$15,00 para novos jogadores. Para conseguir essa freebet basta seguir os passos indicados aqui na própria página da Playbonds. Você cria uma conta e solicita no bate-papo a sua freebet no valor de R$15,00. Caso você utilize essa freebet e vença a sua aposta... Para fazer uma retirada é necessário cumprir um rollover de 8 vezes o valor que você ganhou com essa freebet. Geralmente o rollover aqui na Playbonds costuma ser em odds de 1.50 para cima. Aqui nessa promoção não está informando qual a odds, mas geralmente o padrão é esse e costuma também ser 60 dias para cumprir o rollover. Mas como nesse caso aqui não é um rollover de depósito, provavelmente não tem um prazo para cumprimento do rollover. Novamente vale a pena ler aqui todos os itens dos termos e condições desta promoção, principalmente o item 7, que diz que quando você for fazer um depósito aqui na Playbonds, você escolherá se fica com os lucros que você gerou a partir da Freebet ou se fica com o bônus de primeiro depósito. Então, este mais um bônus aí sem depósito agora na Playbonds, R$15 aí para quem fizer o cadastro. Outra casa aqui também que está oferecendo bônus sem depósito é a Sportium, oferece 11 euros, hoje 11 euros está mais ou menos aí 66 reais. A Sportium aceita Neteller como método de pagamento, sempre quando eu utilizei ela foi através de Neteller. Para receber este bônus de 11 euros aqui na Sportium, segundo informa aqui a página basta você abrir uma conta e assim que você terminar o seu registro, automaticamente vai ter esse 11, esses 11 euros na sua conta. Você pode utilizar essa Freebet em uma cota de no máximo 5 e você tem apenas 48 horas para utilizar essa Freebet e caso contrário ela expirará. E a última casa de aposta aqui que também está oferecendo um bônus sem depósito é a Brasino 777. É também um tipo de sorteio, quando você cria a sua conta você pode ser sorteado com uma Freebet de 0 reais, de nada, de 7 reais. Ou de R$ 77,00. Mas, pelo que eu estava lendo aqui em termos e condições, é muito confuso aqui a explicação. Além de que, para um bônus sem depósito existem muitas exigências. Por exemplo, veja este item aqui que diz... Quando o jogador ganhar R$ 7.777,00 jogando bônus sem depósito, ele ganha o direito de sacar R$ 800,00. Sendo permitido R$ 200,00 semanalmente. Então é muito confuso aqui toda a página, então... Eu não entendi se é necessário ganhar todo este valor para ter o direito de retirar apenas 800, que não valeria a pena de forma nenhuma. Sem falar que mais abaixo aqui diz, além deste item acima, você também deve cumprir o seguinte. Fazer pelo menos um depósito não inferior a 100 reais semanalmente, além de fazer apostas pelo valor total de pelo menos 100 reais semanalmente. Ou seja, muita exigência para tão pouco então essas são as cinco casas de apostas que estão oferecendo no momento aí bônus sem depósito se eu fosse pegar esse bônus eu pegaria apenas destas três aqui da Betzest, da Sportium e da Playbonds acho que das outras duas aqui primeiro da Brasino muito confuso e da Betboro é um sorteio então até mesmo para pegar bônus sem depósito tem que ter algum critério eu acredito que esses três aqui são os melhores e além dessas cinco casas, um site aqui que está oferecendo bônus sem depósito, eu já até falei dele aqui em outro vídeo no canal, é a SPM365 ou Sport Manager 365 que oferece 10 dólares para quando você abrir a sua conta no site. E além dessas cinco casas de aposta, o Sport Manager 365 tem outro site que também oferece bônus sem depósito, ele oferece um valor bem baixo de apenas 1 dólar, e ele oferece esse 1 dólar toda vez que você zera, a sua conta lá, eu adicionei ele no post que eu escrevi no meu site, o link vai estar na descrição ou no primeiro comentário fixado, então são estes os bônus sem depósitos nessas cinco casas de apostas e mais o esporte Manager, fica aí a seu critério se você quer ou não solicitar esse bônus, se é a primeira vez que você vai apostar em alguma casa de aposta, vale a pena sim solicitar esses bônus, você pode utilizá-los aí e ter a sua primeira banca através deles. E depois de cumprir o rollover, você pode retirar e depositar em outra casa que você confia mais. E até mesmo utilizar essa banca aí que você vier a conseguir a partir da Freebet. E depositar em outra casa, mas aí neste caso já pedindo bônus de depósito. Inclusive através de bônus é uma das formas que eu mais lucro com as apostas. Tem meses que eu consigo lucrar mais com os bônus do que com as próprias apostas. Então eu recomendo sim utilizar dos bônus para crescer a banca. Neste caso estou falando de bônus de primeiro depósito, né? que é o bônus mais alto que as casas oferecem e que geralmente aí, nos possibilita ter algum lucro além das apostas. Então este é mais um vídeo aqui no canal Apostador Recreativo e até o próximo vídeo.